Obrigado, velho. É aquelas coisas lá que as crianças fazem qualquer. É? Que cheiro de surpresa ah, é esse aí, é é? é? ah, ah, cara? Tá bom, tá Ah, vai tomar no cu, meu! <risos> ah, <risos> <risos> vai tomar no cu, meu! <risos> <risos> vai tomar no cu, meu! Vai estar aqui, Zitou. <risos> <esse, risos> não, pega <risos> não! Pega <risos> <ele risos> <esse, risos> não! <risos> ele ele não, eu tô aqui não, eu tô longe, eu tô longe. Aqui é o caralho, doente, vai tomar no cu! Tá aqui, Tá aqui, tá aqui. Surprise, motherfucker. Eu só vi no um raio-x, cara. Como é que tu me achou, mano? Ô, oh, me solta aí, me solta aí, mano. Eu falo onde o Arthur tá. Fala onde o Arthur tá Eita, aí. Eita porra! Ali o Arthur e aí, tá aí, Juninho. Tá ali. ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Carada! Só assim tá ali, vai pegar ele. Do nada, Juninho. Vai lá pegar o Dan, vai lá pegar o Dan que eu já saí daí já. O Dan vai escapar, eu já saí não tá mais aí, não, filho. O Dan já mais o pé. Olha o Juninho lá tacando garrafinha, viado. Ai ah, mano, o Júlio fica lá, olha, mano, o Júlio fica lá igual o Bebum mesmo, tacando garrafinha tudo quanto é canto, viado. Caralho, Ô oh, não, para de correr lá pro meio, medo Primão tá nem aí, só fazendo o gerador dele, viado. Caralho, Júlio veio aqui, deu um cagão em mim e passou <risos> <risos> Aí, Júnior, os corvos estão dizendo que o Arthur e o Maquis estão aí, por aí, mano. A gente tá voando. é vai tomar no cu, não. Eu falei que tô por aí, não falei onde tá. Vai no armário, vai no armário que o gente tá no armário. Vai no armário. Não, vai ele ele armário é o armário, armário. Maquis da. Vai olhar os armários, olha os armários. armários. Armário, Eu do armário. <fusos> Caralho, não tem bicho aqui perto. Ainda oh. bem é que o não tá tentando fugir. Eu tô no armário Meu ainda. Meu Deus, cara! Meu Deus! Tenha piedade de mim, cara! Ah, quem tá vindo falta logo que minha moto tá caçada, da puta! Caralho, tá de Naldo! Ai, não consigo sair Alright, ah. boy! Ah. Caralho, que risada deu mal. Caralho, será que eu vou chutar Sunlighter? Será que os caras estão aqui, velho? Caralho. O Júnior me derrubou. Só porque eu sou preto, mano. Primo é o mais gostoso desse mundo, tá fazendo o último gerador? Ó, boatos que eu tô dentro da casa e também tô dentro do armário ah! <risos> Cara me tocou igual bosta Vou <risos> morrer. aqui, <risos> Pelo menos não foi sacrificado, foi morto. Ô, e olha lá, vai deixar, mano? Caraca. Bate que o Makiz me usou pra achar. a escotilha, cara. Mentira, eu tô dentro do armário ainda. Olha lá, tô até eu vendo o Ninguém. Fala, Júlio! Vou deixar que eu achar a escotilha, Zé. Acaba de comer lá.